Saudações povo, eu sou o Mr. Boné e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, eu sei que parece meio inesperado, mas há muito tempo eu tenho vontade e também há muito tempo as pessoas me desafiam a jogar um certo jogo, só um pouquinho difícil, em alguma live ou em algum vídeo. Esse jogo é Dark Souls. Eu nunca na minha vida tinha jogado Dark Souls, nem o 1, nem o 2 e nem o 3. E um certo dia aí, na semana passada, eu estava me sentindo meio pra baixo, meio estressado e pra desestressar, eu joguei Dark Souls E hoje vocês vão ver o resultado disso Esse vídeo foi tirado de uma live que eu fiz Então eu queria só lembrar vocês que de segunda a sexta eu faço live lá na Twitch A partir das 18 ou 19 horas Inclusive hoje às 19 horas vai ter live lá Então apareçam, ok? Eu espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem, deixa o likezinho aí embaixo E é isso, bora pro sofrimento Estou sentindo um cheirinho de morte, velho Mano, não faço ideia da lore de nada, velho Eita, vamos lá Vai ser O nome dele vai ser... Hum... Simpson Gamer. Não, calma. Pode ser Gilberto Barros, né, mano? Gilberto Barros. Meu Deus. Só gente linda. Mano, eu vou com esse aqui mesmo. Vai, plebeu. Cor base da pele. Tem como mudar no RGB o bagulho, velho. Formato do rosto. Ah, aqui que é da hora de mudar, hein? Olhos. Nossa senhora! O que, que é isso, velho? Meu Deus, já sei! Tive uma ideia genial, velho. Calma aí. Tive uma ideia genial. Tive uma ideia genial. Cabelo, careca. Ele vai ser roxo. E o nome dele vai ser Aloni. Precisa Aloni aí, precisa ver. A O espaço ONI. Aí ó. É isso, cara. Ó a mão zona roxa do garoto, velho. Meu Deus, a sensibilidade tá um absurdo de alta, velho. Ele coçou o cabelo Quer dizer, a, a careca só voltar ali pra ver o que tem, caralho Que porra é essa? Maluco? Belo jogo, mano, belíssimo jogo Oh yeah, vambora A Oni está apenas no começo de sua aventura, mano um, É, ele é o correio pular ele é o correio... Ai, ai, ai Que susto, velho Calma, eu tô confundindo os botões Calma, calma tudo bem, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo, bem tá tudo bem Aquilo eu sei que é um boss, eu já vi Esta merda, eu conheço esse lugar Eu tenho que ativar ele? Remover a espada ah! E aí, meu queridão? Tudo bom? Bem, eu não me vejo Na menor chance de vencer isso aqui Acabou! Acabou minha cachaça, caralho Vai, porra, eu tô apertando pra ele Desvia, Vamos na calma, vamos na calma, quem sabe a Oni consiga... É. Tá. Beleza. Ai, ai, ai. Ai meu Deus. Eu, aperto, eu fico spamando o rolamento aí, ele não para de rolar depois. Ui! Eu quero. Eu quero testar minhas outras skills. Não! Apertei botão errado! Muito foda, eu diria. Ignorância, mano? Pra que tudo isso? Tá com a mira travada eu consigo ter uma chance de... Nossa, isso dá bastante dano até. Vai, sai daí, é o One, pelo amor de Deus. Tá, dando uma trollada nele. Mas esqueci que eu tô jogando Dark Souls, não é a gente que trola o jogo, é o jogo que trola a gente, velho. Caralho, irmão! Vai se fuder esse jogo. Não dá tempo de fazer as coisas, mano. Não dá tempo! Ai, que cocô, velho! Ah, vai se fuder, esse bicho é muito troll. Ele sabe onde eu vou estar tá no golpe dele, mano. Ele sabe onde eu vou estar tá quando eu terminar meu rolamento. Finalmente. Oh, yeah. É que do jeito que esse jogo é arrombado eu presumo que, mesmo se defendendo, talvez isso não faça muita diferença na maioria dos casos. Não, eu quero... Eu queria pegar o drop dele. Porque ok o bicho foi junto! Inimigo difícil em frente. Essas porras me atacam? Ô, oh, cagueta! X9! <risos> Cheguei silencioso! Perna! E aí, bichão? Tá da hora correr contra a caixa, hein, mano? Caralho, mano, que agonia. Totalmente discreto. tô uma saudação às pessoas. Caralho, que delícia isso que, é que eu fiz, mano. Eu não sei como eu fiz, mas eu fiz e foi muito bom. Demônio em frente. Item. Tente fogo. que se diga projétil? Eu não gostei disso, não, mano. Descrição, mano. Descrição, em primeiro lugar. Não alertar ninguém. Silêncio. Calma aí, calma aí, que eu acordei o bichinho ali, vem Vai colar mesmo, então?